Às vezes você manda uma proposta para o cliente e ele responde, olha, ainda não tive tempo de dar uma olhada. Como é que você reagiria, hein? Se o cliente falasse, eu ainda não dei uma olhada, ou eu não recebi o e-mail, ou eu não abri o e-mail, coisas do gênero. O Minuto do Sucesso, por Márcio Miranda o vendedor despreparado, inexperiente, ele vai falar, ah, tá bom, vamos fazer o seguinte, se senhor dá uma olhada daí, o senhor liga para mim, eu ligo para o senhor daqui a dois, três dias, enfim, a gente volta a conversar, aí nunca mais você vai conseguir nem ter acesso a esse cliente. Já o vendedor mais experiente, mais preparado, ele fala para o cliente, nossa, que bom que o senhor não abriu ainda. Vamos abrir agora e aproveitar que eu estou aqui com o senhor no telefone, ou ao vivo, e vamos esclarecer todas as suas dúvidas, esse é o momento ideal. Foi até legal que o senhor não tivesse aberto, eu entendo que o senhor é ocupado. culpado, por isso mesmo eu não quero que o senhor perca tempo tendo dúvidas. Abra o e-mail aí, eu espero aqui, e nós vamos conversando e vamos tirando todas as dúvidas que o senhor eventualmente tiver. Não tenha medo da objeção, não tenha medo do cliente. Você trabalhou, você é um profissional, você merece atenção, o cliente pediu uma proposta, vocês estão no mesmo nível, você não está esmolando uma comissão. Na maior parte das vezes quem está ganhando mais dinheiro é o cliente, ele que está lucrando mais. Não tenha vergonha, não mendigue o tempo do cliente, vocês estão no mesmo nível, principalmente se você pode acrescentar alguma coisa, se você pode... Ser um consultor, uma consultora, é claro, ou seja, você não é simplesmente a pessoa que quer tirar o dinheiro do cliente, ele percebe isso de longe. Você é uma pessoa que quer ajudar com o seu conhecimento que talvez o cliente não tenha sobre aquele produto, aquele serviço que você está vendendo. Mude a sua postura, comece a pensar em termos de igualdade, pense maior, não seja tão humilde e ganhe mais dinheiro.